Olá pessoal, nós acabamos de realizar uma assembleia aqui no complexo industrial da GM São José dos Campos. Vocês viram recentemente que a montadora anunciou um processo de reestruturação nos Estados Unidos que vai atingir as plantas dela ao redor do mundo. E aqui na GM São José, os trabalhadores votaram aqui a posição do sindicato em estado de greve, que não vão aceitar nenhum tipo de demissão unilateral, arbitrária, que a montadora começou a fazer desde semana passada e hoje. Nós vamos para uma reunião com a direção da empresa, com esse signo com esse espírito, de dizer, nós não queremos demissão, nós queremos buscar alternativas aqui para preservar emprego. É isso aí, companheirada, manter o espírito de luta, de mobilização, para a gente sair vitorioso nesse processo de luta.